Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre as plataformas onde está a informação, onde podemos voar sem ter qualquer tipo de problema judicial e por isso já sabem, se gostarem do vídeo no final, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. A gente, ao entrar no site voanaboapt ANAC, viemos ter aqui este site. Este site pertence à Autoridade Nacional de Aviação Civil, resumindo é ANAC. Logo aqui no início, no primeiro separador que diz ANAC, temos logo aqui uma mensagem que a ANAC nos está a dar: que é queremos que voos na boa. Simplesmente eles estamos a dizer que a gente tem todo o direito de poder voar. Logo a seguir temos aqui um pequeno texto. Explicar que a afluência em Portugal da modalidade está a aumentar bastante e que para tudo correr bem é preciso cumprir com algumas regras. Eu gente tem aqui uma frase que diz que é fundamental que tenhas os pés assentes na terra e que percebas que voar implica muitos riscos. Por isso é que existe este site para explicar alguns riscos, alguns procedimentos que é preciso fazer. Ora, e voando aqui mais pelo site? Logo a seguir temos aqui o código do drone a conduta que se deve usar para poder pilotar um drone. Mais um bocadinho abaixo temos aqui o nosso querido Portugal e as nossas ilhas aqui assim deste lado onde começando aqui nas ilhas tem aqui estes pontos azuis e vermelhos isso quer dizer que os pontos azuis são zonas de aeródromos heliportos ou aeroportos as zonas vermelhas Quer dizer que são os corredores onde os aviões vão aterrar ou levantar. Vamos aqui na madeira e aqui mais acima temos nos Açores. Também essas situações. Aqui no nosso retângulo, se a gente clicar num destes símbolos, ele dá-nos aqui a informação do que é que se trata. Aqui não posso voar, nem aqui, nem aqui, nem aqui... Aqui na zona de Lisboa, aqui estão o aeroporto de Lisboa, os corredores dos aviões, o aeroporto de Cascais, os corredores de Cascais, que as zonas são proibidas de voar. E depois estas alaranjas, um bocadinho meio amareladas, são zonas naturais protegidas, onde para poder voar é preciso autorização. Ora, o resto do país onde não esteja qualquer tipo de informação, podemos voar sim à vontade, sem pedir qualquer tipo de autorização, desde que não sobrevoamos pessoas, mais de 12 pessoas, onde os drones, onde os drones por exemplo não tenham mais de 25kg, desde que não seja de noite, porque para fazer voos noturnos é preciso autorização, e aqui em baixo explicar alguns pontos, não está aqui a explicar tudo porque está no regulamento, que é aqui já mais à frente e nos regulamento são a explicar que todos os drones têm que ter regras para poder haver segurança aqui mais à frente temos os formulários quem quiser fazer uh, algum pedido especial à ANAC para poder voar como por exemplo acima dos 120 metros é preciso autorização uh, voar em zonas voar de noite, como já expliquei também é preciso autorização Voar por cima de multidões também é preciso de autorização. E aqui está o formulário para descargar, para preencher e enviar à NAC. Aqui mais à frente, está uma coisa interessante, que é as perguntas frequentes. Quer é dizer que aqui, que antes de uma pessoa começar a voar, não pode ter dúvidas. E há aqui muitas perguntas que já estão pré-construídas. se tiverem essas dúvidas, basta vir aqui ver se a vossa pergunta encaixa aqui. E assim já tem a resposta, como por exemplo, uma pergunta que eu vejo muito a fazerem é: é preciso uma licença para operar um drone? Se a gente clicar na pergunta, vai dizer: não é necessária qualquer licença individual para operar drones. As situações que carecem de autorização por parte da ANAC estão identificadas no regulamento, que é aquele ali atrás, que só deve descargar e ler com um bocadinho de tempo para ficar mais esclarecido sobre as regras que existem no mundo do drone e depois tem aqui outras perguntas como por exemplo logo aqui depois na primeira pergunta o que é um drone? está aqui a explicar o que é um drone um drone é no ponto de vista técnico uma aeronave trata-se em concreto de uma aeronave pilotada remotamente que é uma aeronave não tripulada depois entre parênteses uma aeronave que se destina a operar sem piloto a bordo, a qual tem capacidade para operar autonomamente ou ser pilotada remotamente. Isto é que é um drone. Pois aqui há mais perguntas, como a diferença entre uma aeronave pilotada remotamente e uma aeronave brinquedo. Que uma boa pergunta está aqui, por exemplo: cola a altura máxima a que posso voar com o drone a aeronave pilotada remotamente sem necessidade de solicitar uma autorização à Autoridade Nacional de Aviação Civil. E eu vai me dizer, na regra geral, se não estiver na proximidade de um aeroporto, do um aeródromo e que não esteja ao pé de áreas proibidas ou restritas ou reservas, podem voar até 120 metros de altura, que é os 400 pés, à exceção das aeronaves brinquedos. Só as aeronaves brinquedas é que só podem subir até os 30 metros. É possível fazer fotografias e vídeos com o drone. Eles aqui dizem que este regulamento apenas visa garantir a segurança do espaço aéreo. Para as, imagens, para as regras das imagens aéreas, não é aqui. É na AAN. Ora, viemos ter aqui este site. Que é aan.pt Que é a autoridade aeronáutica nacional e vimos aqui este separador em levantamentos aéreos e aeronaves não tripuladas são os drones abrimos aqui o que uma pessoa tem que fazer é fazer o download do formulário, preencher o formulário e imaginamos que eu quero no dia X filmar naquela zona o que eu tenho que fazer é 10 dias antes envio para a AN o formulário com o pedido de captura de imagens. Para zonas restritas, aí já devia ser pelo método normal. Agora, para o resto do, do país onde o espaço é livre, aí é que eu acho que devia ser outro método a ser feito este tipo de, de pedido de recolha de imagens. Uma pessoa pegava assim num smartphone, Tínhamos uma aplicação, íamos à aplicação que aquilo apanhava o nosso GPS do nosso local, dizia eu quero filmar aqui ou quero tirar imagens aqui. Dávamos as características do nosso drone, dizíamos se o nosso drone era caseiro ou tinha número de série e que se fosse numa zona livre, automaticamente recebíamos uma informação a dizer está autorizado e aquilo ficava guardado num ficheiro ou recebíamos depois por mail uma questão de 1, 2, 3 minutos já tínhamos autorização era tudo muito mais simples muito mais fácil de fazer as coisas ora, voltando aqui para o voa na boa ora, passando depois aqui a falar sobre campanhas mais à frente as campanhas que eles que eles andaram a fazer cá em Portugal que achei que foram poucas e os contactos para quem quiser contactar a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Ora, vindo aqui, aqui no canto tem as redes sociais, o Facebook, o Twitter e o YouTube. No YouTube eu acho aqui uma coisa muito estranha. Uh, está um bocado desleixada. Ora, chegamos aqui, vemos logo aqui na capa, tem mão no teu drone, que é aquela frase que eles andaram a fazer a campanha, o boa.pt. mas depois vídeos, só tem dois vídeos, foi o primeiro que eles puseram, Via sempre para fazer a campanha. Se voas com drones, a segurança de todos está nas tuas mãos. Antes de descolares, vai ao site voanaboa.pt e informa-te sobre todas as regras que deves seguir para garantir um voo seguro e tranquilo. É bom voar, mas não dá para arriscar. Tem mão no teu drone e voa na boa. Uma informação da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Muitos de nós que usamos drones. Andamos aqui sempre no YouTube a pesquisar. E se estamos num sítio onde não nos diz nada, a gente nem sequer dá qualquer tipo de importância. Ora, por isso eu hoje fico por aqui e até já!